Fala descalço, de mais uma pílula aqui, sabedoria da estrada <risos> então, ó, muita gente acaba se auto sabotando tem até um livro que se chama Inteligência Positiva que fala de 10 ou 12 grandes sabotadores que a gente tem na vida esqueci agora não o número exato mas um deles é o vitimizador, que é o pobre coitadinho que tá sempre reclamando da vida, sempre achando que tá com problema, sempre oh meu Deus tal. e esse sabotador é uma merda, porque você acaba entrando num, numa espiral negativa de estar tá sempre vendo as limitações do seu contexto, da onde você tá do que você tá vivendo, e quando você tá no mood de sempre ficar acatando o ponto, o ponto negativo das coisas e se vitimizando por causa disso, você não permite viver uma vida mais abundante e todos os milagres que ela que ela te traz aí, que às vezes você está tão, tão cego, dando voz para esse sabotador, que as coisas passam e você nem percebe, então no momento que você está na transição de carreira onde tem muito medo, muita incerteza, muita insegurança é normal a gente dar mais voz para esses sabotadores para o ego, para pro... tudo que nos traz um sentimento de conforto e segurança os medos né, existem para te proteger, só que às vezes eles usam caminhos que não são tão sábios e isso te impede de seguir em frente e te paralisa então quando a gente começa a reclamar muito da vida ou achar porque a gente tem muito problema tal. Um exercício muito legal é o um exercício que é baseado na belíssima teoria de Einstein da relatividade, que é você começar a botar os seus problemas do lado de outros problemas que talvez você não esteja vivendo, mas que são muito maiores do que os seus. E isso pode trazer um senso de, pô, será que eu ter feito uma live com cinco pessoas é um real problema na minha vida e eu devo, me, devo sofrer tanto, ou eu ter feito o um lançamento de um curso online que não me rendeu tantas vendas que eu tinha esperado, ou de repente eu, eu ter tido uma reunião muito ruim, onde meu chefe me deu um esporro na frente de todo mundo e agora eu estou levando isso pro resto da minha vida com um ódio mortal de querer atrocidá-lo nos meus sonhos. Então, às vezes, a gente acaba dando muita voz para acontecimentos que, se você lidasse de uma maneira mais neutra, de uma maneira mais equânime, você poderia relativizar e ver que, comparado a não ter comida no prato, ou não ter um lugar para morar, ou você né, não tá com a sua saúde né, no topo, ou você né, perder. Entes, queridos, problemas que todos nós temos, né? Todos passam por dificuldades assim, né? só que às vezes a gente fica dando muita, muito valor para pequenos problemas, para pequenas coisas que, que podem doer, que não estou falando para você se blindar completamente de forma estoica e não sentir nada em relação àquilo, mas let it go. Deixa a parada passar, não fica preso ali, porque a dor ela não é uma opção, ela acontece, ponto mas o sofrimento só depende de você, se você vai querer levar isso por quanto tempo. Né? Tem aquela historinha do, do monge budista que é muito legal também, né? Dois monges estavam passando ali por, uma, por um rio, um riacho, e tinha uma, uma mulher, né, uma virgem, meio né, que... com poucas roupas, e aí o um monge mais novo ficou assim, desviando a olhar, não querendo parar para ajudar, nada, porque é proibido eles tocarem em mulheres e se comunicarem, e aí o outro monge, aí sábio, foi lá, botou no colo, atravessou a mulher pelo rio e despediu, e foi embora. O outro monge ficou revoltado, falando, como assim, cara? E foi, ficou na dele. Depois de duas horas da chegarem lá no templo, ele mandou lá pro outro monge sábio. Porra, meu irmão, tu tá maluco, cara? Tá louco? Porra, tu carregou a mulher e não pode tocar nas mulheres, você tá ligado, né? Ele, é, eu carreguei e deixei ela lá mas você está carregando ela até agora, bela sabedoria budista, né? Zé, então é, é muito isso. A gente tem que parar às vezes de carregar problemas ou valorizar todos os problemas, porque eles levar isso, a sua vida não vai mudar absolutamente nada. Que muitos desses problemas já aconteceram no passado. Então qualquer tipo de energia que você bote para tentar resolvê los ou se arrepender de ter feito algo que deveria ter sido feito de forma diferente e ficar no mundo da nostalgia ou do do arrependimento é o que causa muitas vezes o, a depressão, que é você viver no passado, né, dentro de uma realidade, dentro de uma ilusão, né, porque não é mais realidade, que você não tem nenhum controle e impacto. E a ansiedade, que é outra doença da, contempor da contemporânea, é você viver na, na ilusão do futuro, do mundo do quando eu e se, si, a gente antecipando um monte de problema também. né? Então eu acho que quanto mais desapegado você for das dores e dos problemas que acontecem no seu dia a dia, mais leveza você vai trazer para lidar com as dificuldades, com os obstáculos que eles vão existir, sempre. E você relativizando isso com experiências passadas suas ou experiências de outras pessoas vai te trazer um, um senso de perspectiva também, que às vezes quando você está embedado ali no, na dor ou na raiva da situação, você não consegue ter esse, esse distanciamento para analisar, analisar e ver que, é né, não é tão grave assim, não é um perrengue tão grande como eu achava que fosse, né? Então isso aí me ajuda bastante em momentos de, de dor, né? Então, eu espero que tenha feito sentido para você. Se curtiu, manda aí esse vídeo pra uma galerinha no WhatsApp, que eu acho que esse tipo de mensagem ajuda todo mundo. E se precisar de ajuda, dá uma olhada aí nos formatos de transformação que tem de mentoria, esforço na descrição aí, que sempre é algo que pode te ajudar nessa jornada aí, beleza? Seguimos!